A partir de hoje, o canal vai voltar para a sua origem, para o motivo inicial pelo qual ele foi criado. E já adianta uma coisa, a sinceridade vai cantar aqui. Então, se você não aguenta com sinceridade e prefere viver o politicamente correto, me desculpe, mas eu vou ter que te deixar o meu adeus e você vai acabar se desinscrevendo do canal. Porque de hoje em diante, a coisa vai mudar. Todo mundo que acompanha meu canal já de muito tempo sabe que eu sempre mantive um meio sarcástico de fazer os vídeos, eu sempre mantive um padrão light, só que era forçado. Eu não sou assim, entendeu? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa que gosto de confrontar eu não gosto de ficar em meio termo eu gosto de realmente olhar no olho da pessoa e falar é isso aqui ou isso aqui não tem meio termo não tem subjeções aqui piadinhas ali eu não gosto de ficar eu fazia os vídeos fiz com muito prazer os vídeos anteriores não, não estou dizendo sobre a série do livro de urântia aquela ao qual eu estou narrando o livro durante na íntegra essa série vai continuar como ela está estou falando dos demais vídeos eu não estou me sentindo satisfeito com o canal. E quando você não está satisfeito com alguma coisa, você tem que mudar. Você não é uma árvore. A árvore sim, ela nasce com um tronco enfiado na terra e se ninguém for lá tirar ela, ela não sai do lugar. Eu não sou uma árvore. Nós, seres humanos, não somos árvores. Nós somos mutáveis. Quando você está fazendo alguma coisa que não te satisfaz, você procura modificar aquilo e transformar aquilo de uma forma mais... A sua característica, ao seu modo de pensar... E aí você me pergunta, ah, Malvore, mas os seus vídeos estavam fluindo? Estavam ali com mil? Estavam com cem mil? Estavam com sete mil? Sim, mas o objetivo principal não é só divulgar o livro de Urântia. É fazer com que as pessoas consigam refletir. Não estou dizendo leitor do livro de Urântia. Aqueles que já acompanham o canal desde a sua criação, lá em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, que eu vim colocando poucos vídeos, sabe que o objetivo principal do, desse canal, do LR Malvôria, não é fazer um canal para o leitor do livro de Urântia. Porque se fosse assim, era muito simples. Era só eu fazer videozinhos, mostrando lá, legal, vamos fazer aqui um embate. Tranquilo, eu e você, que também é leitor do livro de Urântia, temos pensamentos parecidos. O objetivo desse canal é para mostrar aos nossos irmãos evangélicos, os cristãos que estão é, cegos pela Bíblia, que existe algo além do véu. Por isso o nome do canal era Além do Véu. E agora vai ser só L.R. Malvônia. Eu não quero mais levar ninguém além do véu Eu quero que essas pessoas agora Enfiem a cara na parede Enfiem a cara no véu Naquele grande paredão do véu E desperte, sabe? Desperte De alguma maneira a pessoa, o ser humano Vai ter que despertar um dia Eu vou aqui, de hoje em diante, confrontar Mas eu não vou mais levar, por exemplo Meu que, você é que era um cara legal Que chamou a... Bra não, não Eu tenho as histórias de Urântia comigo Como base? Tenho eu aprendi muito com a Bíblia? Aprendi. Só que dentro de mim eu não estou passando vídeo como eu quero passar, como eu estou passando agora. Mostrando essa sinceridade com vocês. Eu não quero fazer uma coisa de seguir roteiro. Eu quero fazer isso aqui. Olhar dentro do seu olho e começar a dialogar com você. Eu quero que você me xingue aqui nos comentários. Eu quero que você elogie, eu quero que você debata, eu quero que você pergunte. Mas eu quero que você reaja. Eu quero que você arranque as escamas. Ou então, pelo menos pense, por que você que está falando isso tudo? Há uma Bíblia que veio do espaço? Aí eu pergunto a vocês, é mais fácil você acreditar em seres celestiais que entregaram um, um escrito que foi testemunhado por eles próprios para que liberte a humanidade da sua escravidão espiritual e intelectual também, ou você... Prefere continuar acreditando cargas d'águas em um livro que foi criado para poder doutrinar uma população de mil anos atrás. Aliás, de mais de mil, de cinco mil anos atrás. Porque a história de Moisés é bem anterior à época de Jesus Cristo. Mas vamos esquecer o Velho Testamento. Vamos continuar no Novo Testamento. Paulo mesmo, ele criou uma cultura baseada na cultura grega. Ele adaptou o cristianismo à cultura grega e um pouco da romana, fez uma salada de frutas espiritual, uma salada de frutas religiosa, e jogou aquilo ali para frente e colou. Colou! E aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, o resto é história. Que, o que mais tem aí é historiador falando. Ah, Constantino, ah, o Papa, ah, a Bíblia, ah, não sei o quê, ah, e a católica matou... Tudo isso nós já conhecemos. Só que o importante é você entender de uma vez por todas. A Bíblia ela veio para uma época. Deus, Jesus Cristo, na verdade, Ele é o nosso Criador, Ele nunca iria deixar os seus filhos na escuridão eternamente. E eu acredito, assim como Jesus também acredita em você, você aí que é, eu não, eu acredito fielmente na Bíblia. A Bíblia é minha, minha base, é meu solo, é meu, meu alicerce, é tudo pra mim, ponto final, não tem... Meu querido, primeira coisa, primeira coisa, não é livro de Urântia, não é Bíblia, não é Torá, não é livro dos Espíritos, é o Espírito da Verdade. Na sua Bíblia fala o quê? Jesus Cristo foi embora e deixou o quê pra você? Ale, ô oh, malvória, estuda mais a Bíblia, você acha que eu vou fazer... Outros vídeos relacionados a livro de Urante ou qualquer outra coisa. Quer falar do livro dos espíritos? A gente fala. A gente pode brincar aqui em dos espíritos. Quer falar da Bíblia satânica? A gente também conversa. Você acha que eu fiquei uma coisa difícil Vai estudar mais a Bíblia. Quer falar o que sobre a Bíblia? Sobre o que você quer falar? Hein, os senhores aí, é, mister, professores, teólogos de plantão. O que vocês querem conversar que você sobre a Bíblia? Sobre a Bíblia, no caso. O que vocês querem conhecer sobre a Bíblia? Vocês querem é, debater por que, que Caim matou Abel e arrumou a mulher? Gente, é, tem um comentário de um senhor, que eu não me lembro o nome agora, que ele criou um post para poder meter o malho na minha pessoa. Porque esse cara falou que a mulher de Caim... O cara me colocou, sei lá, quantas laudas, acho que um pergaminho para explicar por que, que Caim conseguiu a mulher dele lá em... em na terra de Nod, que era a terra do esquecimento Ou mais sei lá o que Que tanto que esses cara, essas pessoas criam Que cada dia é uma lógica diferente Aí quando você assiste ao vídeo Que eu falo sobre como que surgiu Nod Quem era Nod Como que é, aconteceu Desculpem Como que aconteceu aquela situação de Caim ter saído do primeiro Do jardim Por que acabou matando teu irmão por, Da onde ele encontrou a mulher dele Aí as pessoas, elas como estão, os evangélicos, os é, adoradores da Bíblia, porque verdadeiramente isso que eles são, adoradores da Bíblia, e ainda criticam católicos falando que não são adoradores. Pegue uma Bíblia e jogue no chão perto de um evangélico, para ver se ele vai se retorcer, se ele vai pouco se importar, é um papel, é um livro, mas pega e faça esse teste, jogue uma bíblia no chão pede um evangélico, sabe por quê? Evangélico não conhece o espírito da verdade, ele conhece a bíblia, ele consegue colocar a bíblia acima do espírito da verdade, não, mas a bíblia é um livro que é um livro inspirado, é um livro santo, é um papel, é um papel! Seres humanos, a Bíblia é um papel, como o livro de história, livro de geografia, matemática é um papel. Se você quer realmente ser lavado e remido em nome do sangue de Jesus Cristo, procure o Espírito Santo que há dentro de você. Você vai procurar quem? Moisés, Davi, Paulo. Ah, mas lá tem muitas coisas que Jesus Cristo, Jesus Cristo não deixou nada para trás. Entenda isso. Se ele quisesse deixar alguma coisa escrito, ele deixaria de punho. Ele não podia deixar nada. Aquilo ali deveria, deveria ser vivido. Toda a experiência que ele passou na época deveria simplesmente ser vivido. Acordem de uma vez por todas. Se você para para analisar. Ah, mas eu, eu sou autossuficiente, a Bíblia me completa. Legal. Tranquilo. Você pode continuar vivendo só com os ensinamentos da Bíblia, numa boa. Só que eu vejo pessoas inteligentes, teólogos, filósofos, que analisam, vem lógica na coisa, muita lógica, diga-se de, diga de passagem, e aí depois uma pessoa para e pensa, não, eu vou ser anátema, porque a Bíblia mandou ser anátema. Não, é, esse cara aí está maluco, porque a Bíblia fala que qualquer um que vier falar de coisas que não estão na Bíblia, que não seja a Bíblia, é um falso profeta. Você parou para analisar como que a manipulação humana começa, não é de hoje. Você não consegue compreender ainda que a manipulação humana já vem de ó, séculos, milênios. E você não percebeu isso? Até hoje você, brasileiro, idiotizado por essa educação podre comunista que nós temos no Brasil, é manipulado. E ainda assim, é a história do sapinho, né? Dentro da bacia ali, a água tá morninha, tá tranquilo, a água vai esquentando, esquentando, e os trouxa brasileiros estão aqui dentro, pegando um bronzeado dentro da água, fervendo, morre lá dentro da água fervendo, e até agora não entendeu nada. O que aconteceu? Eu morri tal. A mesma coisa é o evangélico, é o espiritual, é o religioso. A mesma coisa. Estamos passando um conflito dentro do nosso país espiritual, religioso e político. Não vou nem dizer financeiro, porque financeiro é consequência. Se você ajeitar o espiritual e o religioso, o político vem a, vem a reboque. O financeiro, depois que o político se ajeitou, também vem na consequência. Mas para isso, você, ser humano que ama e idolatra, você idolatra a Bíblia. Você idolatra. Eu agora vou para a igreja. Aí você pega, você bota sua Bíblia embaixo do braço, correto? E aí tá saindo, caminhando eu vou para Canaã, né? Vai ah, lá, bonitinho e tal. Eu tô com a Bíblia. Quantas vezes você lê sua Bíblia? Olha, o, o, o cara aqui já leu umas 5, 6 vezes. Esse cara aqui que não conhece nada da Bíblia, que é o cara que fala mal da Bíblia, né? Fala mal da Bíblia. Só não fala mal de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo para mim é o concurso. É o cara, é o meu pai. Agora, mal da Bíblia eu posso falar, é um livro. Mas... Quantas vezes você viu sua Bíblia? Ah, eu sou teólogo, eu li várias vezes. Legal. Quantas vezes você viveu sua Bíblia? Viveu, viveu mesmo. Sabe por que eu falo isso? Eu cansei de ver grupinhos na igreja. Meu irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor, oh vai ah, abençoar. Saiu do portão da igreja, o irmãozinho vai lá, vai lá na frente, o outro para cá, o outro para cá, cada um no seu canto, ninguém sai mais junto. Se o irmãozinho passa por um problema, fins que nem estou vendo. Meus queridos, a realidade é dura, é dura. Só que as pessoas não têm costume de falar Porque, não, é politicamente correto, que sou eu? Eu sou ser humano, eu não consigo ser perfeito Você tá nesse mundo, você nasceu nesse mundo para um dia você chegar à perfeição, meu querido Então se você já sacramenta a partir de agora Que você não consegue ser perfeito, se mata E depois quando chegar lá na hora da ressurreição você fala, Não, eu não quero continuar não, porque eu não consigo ser perfeito Você consegue ser perfeito Só que você tem que começar a acreditar a partir de agora se você continuar dizendo que você não consegue ser perfeito, que você é falho, que tudo mais, aquele negócio, aquela baboseira toda do, sei lá o que é aquele negócio de, é um falso positivismo, uma falsa humildade, que o cristão tem que, eu tenho que botar uma carapuça de falsa humildade. Então quando chega esse momento, o ser humano para e olha, será que eu realmente sou humilde? Eu sou uma pessoa humilde, agora eu preciso me fazer de humilde? Não. Se eu tiro um 10 em matemática, eu vou chegar em casa... Não, mãe, a prova estava muito difícil, mas eu tive a ajuda do Senhor. Eu, eu, eu. Não, você estudou. Você estudou e você recebeu o mérito de ter uma nota boa. É mérito seu, parabéns. Você merece os louvores pelo seu, pela sua labuta, pelo seu trabalho, pelo seu é, é, empenho para você conseguir uma boa nota. A vida é assim. Às vezes nós temos aí pastores... Ah, eu montei um evangelho, Mantei. Agora eu sou pastor, montei uma igreja, uma fabulosa Deus vai encher a minha igreja E não entra a pessoa Não entra a pessoa E está ali o pastor, passa a prova, passa a prova Ah, mas Senhor, eu estou aqui fazendo Será que fazer a obra de Deus é botar, é criar uma casinha E ali começar a falar o que todo mundo já está cansado de saber, meu Deus do céu Será que o cristão não consegue entender que a Bíblia já é livro passado que todo mundo já está cansado de saber Só que Existem pessoas que ainda precisam da Bíblia Existe existe. Mas enquanto não houver dor, a pessoa não busca, porque ninguém busca a palavra de Deus pelo amor, ela busca pela dor. Dor, simplesmente assim. Entendeu? Graças a Deus eu não fui, eu fui uma exceção. Eu fui até o contrário, quando eu fiquei na dor eu não busquei a palavra de Deus. Lá quando eu era moleque, desmiolado, eu busquei foi outras coisas, até que Jesus foi lá e não, vem cá meu filho, você é aqui. Você tem que vem vir para cá. É aqui que é tem lugar. Aí então ele me recuperou e me colocou nos trilhos. E aí ele me deu um manual, que era a Bíblia. Aqui, ó, aprende, ó, para você começar. Só que depois eu fiz uma perguntinha, Senhor. Presta atenção, Pai. A Bíblia, já, eu já li, já conheço. Eu, eu, eu não quero ficar repetindo a quinta série. Dá para poder me dar um pouquinho mais? Eu escuto essa musiquinha aí que que os cristãos cantam. É, quero ir além, ao nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Mas, como é que eu vou ficar... É um nível, como é que eu vou alcançar um nível mais profundo de intimidade Se eu não sair daqui Ah, mas Malvônia, você tem que refletir com a palavra de Deus, com a Bíblia Porque a Bíblia ela tem muitos caminhos, tem muitas interpretações Não, meus senhores e minhas senhoras Quem tem inúmeras interpretações é o homem Porque até os dias de hoje, mesmo o homem tendo evoluído Será que evoluiu, né? O seu intelecto, ele ainda quer ver Deus como a semelhança do homem. Não é o homem que tem que chegar à semelhança de Deus. Eles querem forçar, de... abaixa Deus. Eu quero que você fique igual a mim. Eu quero que você sinta raiva. Eu quero que você sinta é, vingança. Eu quero que você sinta ódio. Eu quero que você sinta amor. Amor ele sente, ele é todo amor. Né? Eu quero que você é, é, me favoreça. Não, meu irmão não. Favoreça a mim. Senhor, eu fiz a prova. Uma prova para concurso. Só tem duas vagas, mas teve mil pessoas inscritas. Me dá a vaga aí, senhor. Me dá... Isso é coisa de brasileiro. Brasileiro não, o mundo inteiro faz isso. Né? Mas brasileiro adora. Pô, senhor, dá uma, uma forcinha aí. Eu ajudei ali o carente, senhor. Pô, dá a forcinha aí. Tá. Aí Deus vai, olha pra você e fala o seguinte. Meu filho, é porque ele não fala com você, né? Porque se ele falasse, ele falaria assim. Meu filho, me diz uma coisa. Tem mil filhos meus aí. Todos eles estão pedindo. Por que, que você é o exclusivo? Entendeu? Por que, que você tem que ter a bênção e os outros? Mais de mil aí não, não pode ter. Só você pode ter. Você é especial, hein? Parabéns. Entendeu? É assim que o ser humano é até hoje. Eles querem transformar Deus num amuleto. Só que Deus quer que você chegue a Ele. Deus quer olhar para você e ver a face dEle na sua cara. Seu rostinho de cristão. Mas aí eu pergunto a você. Está preparado para ouvir realmente eu tenho a história de Davi. Olha, eu vou ser sincero com vocês aqui. Eu estou sendo sincero o tempo inteiro. né? Esse vídeo vai ficar grande. Se você chegou aqui até agora, legal. Parabéns. Um monte de baboseira, né? Falei, né? Ah, o cara tava tá falando um monte de besteira. Será? Existe um vídeo que é sobre Davi, que está na história do livro de Urante. E eu queria falar sobre Davi. Mas alguma coisa dentro de mim, quando eu fiz o vídeo sobre, sobre Abraão... Eu falei, aí eu cheguei, encostei em Davi O caraca, chegar em Davi aqui, o couro vai comer Porque o povo, ah, não Davi, pô Davizinho, né? Davizinho, lá o cara, lá com a funda, matou o gigante O cara pequenininho, lá franzindo e tal E se tornou um grande rei Como é que eu vou falar de Davi? pô Davi aqui não é o Davi que tá na Bíblia Porque o Davi que tá na Bíblia Sabe como é que é o povo hebreu daquela época, né? Os caras estavam na Babilônia, passando um perrengue Aí, pô, vamos sair da Babilônia, vamos, legal Pô, a gente vai botar esse material aqui sobre o nosso povo Nosso povo passando perrengue? Não Vamos exaltar o nosso povo, né? Vamos dar uma modificadinha aqui e tal Então eles fizeram todo um papel Vocês viram aí no, no vídeo de, de Abraão Se não tiver visto, tá aqui ó, o link Assista o vídeo de Abraão E você vai entender Até o de Melquisedeque também Você também pode assistir o vídeo de Melquisedeque Que também está aqui, linkado aqui em cima e aí você vai entender que Davi, todos esses heróis antigos da Bíblia, a história deles foi modificada para que o povo hebreu daquela época, isso não foi feito 100% com maldade. Eles não tinham intenção de dominar, de mudar o conceito espiritual e religioso do mundo inteiro. Eles só fizeram aquilo simples e unicamente para elevar um pouco o, o moral do seu povo. Porque o povo estava abatido. Vocês imaginam, imaginam como é que é o seu povo escravizado. Nós, brasileiros, estamos, estamos escravizados. Ai, não, eu trabalho... Não, você é um escravo do Brasil. Não acordou ainda, não? Então, chegou a hora de acordar, né? Se você não acordou ainda, uma hora a ficha vai cair. Como é que tá a tua finança aí? Está dando para pagar as contas de gente sobrando para final do mês? Aqui em casa não está, não. Por isso que eu estou indo embora do Brasil. Estou de saco cheio de porcaria desse país já. Amo o meu país. País... Mas a população, infelizmente, meus queridos, vocês estão fazendo por merecer o que vocês têm aí. Os políticos, então, são reflexo do que vocês fazem. E eu posso falar isso com. É, eu não vou dizer excelência porque eu também não fui excelente, mas eu posso dizer isso com base, com base e respaldo de vivência pessoal. Quem conhece aí minha trajetória nesses dois anos de, de lapso no canal, que eu fiquei em outra missão, quem conhece essa outra missão sabe o que eu estou falando, não vem aqui ao caso. Mas, observe bem, o povo estava numa escravidão tremenda, então eles tinham que levantar o um moral. E esse moral foi feito o quê? Eles deram uma alteradinhazinha? Poxa, gente, não dá, não dá para acreditar que o ser humano é tão aceita, é tão fácil. Para, para analisar todas as histórias dos heróis hebreus, todas as histórias dos heróis hebreus, sempre são os caras, os tops. Você não consegue compreender isso? É, é tão difícil. Ou você, por um acaso, tem aquele negócio Pô, esse vídeo do Malvô aí tem, tem nexo Tem sentido Ah não, mas se eu falar Se eu vier com essa ideia aqui em casa Minha mãe é cristã e evangélica de anos Meu pai também Ah, se eu comento um negócio desse aqui Não, não Eu prefiro continuar desse jeitinho mesmo Sabe, quietinho na minha aqui E é quieto Ser quieto pra lá meu pai é pastor Minha mãe é pastora Eu agora, agora eu vou ser levantado a presbítero Agora você vou ser presbítero. Eu não vou ficar... Não, não, não vou mudar. Não quero mudar meu conceito. Eu prefiro continuar do lado de cá do véu. Né? Do lado de cá. Porque é melhor eu cantar. Cantar é mais fácil. Ir além do véu. Ir, sabe? O ir, o id, esse id aí que todo mundo fala, aí que é o difícil. Porque para a maioria dos cristãos, principalmente o evangélico, do rep o ir e pregar o evangelho é simplesmente montar uma birosquinhazinha, numa esquina, e ali começar a falar de Deus, da forma que ele entende como é o correto. Porque o que mais... Olha, eu tô adorando ser sincero, porque eu vou começar a falar um monte de coisa. O que eu mais gostei da minha, da minha época, e realmente eu gostei, né, da minha época de, de evangélico do ré -plé -plé. E o que eu mais gostei, o que eu mais gostava de ver, era aqueles irmãozinhos que iam para a igreja, não aceitavam que o pastor... Ou a pastora falava, e aí, não, eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não está na unção de Deus. Não está do jeito que ele gostava. Aí o irmãozinho pulava para outra. Aí na outra, mesma coisa. Ele nunca aceitava. Por quê? Primeiro, não ganhava cargo. Segundo, não ganhava elogios. Terceiro, não dava oportunidades para ele poder cantar, louvar o Senhor. Não, não alimentava o ego da pessoa. Entendeu? É assim que funciona A igreja evangélica hoje Alimenta o ego da pessoa e ela fica Na igreja, ela fica Agora se você não der a oportunidade Que ela quer uh -uh. Vou para a igreja do Joãozinho Porque a igreja do Joãozinho lá deu oportunidade a pessoa Louvar o Senhor Aí teu irmão, teu vizinho lá Tá passando fome Você vê uma pessoa caída Você estende a mão para ela Não né? Imagina Seu irmão é só aquele que tá na igreja só que aprenda uma coisa, se você ainda não observou isso, tá? A tua igreja é, ó, o planeta Terra inteiro. Essa é a sua igreja, tá? Pode ser qualquer lugar, mas essa é a sua igreja. Você tem irmãos de vagabundos, você tem irmãos assassinos, que merecem ser punidos. Todo mundo tem, que descumpre lei merece ser punido. Você tem irmãos maravilhosos em outros países, mas são seus irmãos. Não é só o sermãozinho da igreja, não. Ok? Então, pessoal. Eu vou levar nessa balada Entendeu? Porque, é, como eu estava falando do, do, da história de Davi Eu quero fazer vídeos, mas eu quero falar assim, Sabe? Olhando no teu olho Sem roteiro Sem ter que me guiar por textos Porque, na verdade, o livro gerente é um livro brando É um livro brando E também foi feito para 1930 Não é para o ano 2000, não Aqui no Brasil, o couro está comendo Aqui no Brasil, o povo está muito acomodado Tem que ter esse choque Hoje, por exemplo, eu já vi, incrível que pareça, por incrível que pareça, Nando Moura revoltado com o povo. Já está pensando até em chutar o balde, praticamente. Joyce Hassemann falando em intervenção militar. Meus senhores, a ficha está começando a cair, tanto na política como no religioso. A minha parte eu devia fazer na política. O povo realmente não quis, porque o povo gosta de sacanagem na política. Agora, será que no religioso. O povo também gosta de sacanagem? O povo também gosta de ficar, ah não, eu estou conformado. Não é bem sacanagem é o, que eu, o que eu quero dizer, é mais o conformismo. Será que o povo, tantos evangélicos, como o batista, como o católico, como o kardecista, o umbandista, será que eles estão simplesmente é, é, acomodados? Porque essa é a palavra, eu estou cômodo. Cômodo. Meus amigos, aprendam uma coisa. É, você vai me ensinar? É, aprenda. Porque às vezes a gente tem que ter um baque. Às vezes nosso pai fala com a gente, a gente não aprende. Às vezes nossa mãe fala com a gente, não aprende. Aí vem um cara na internet e fala e, opa, pode ser que tenha sentido. Aprenda uma coisa. O comodismo não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que ser uma pessoa corajosa dia após dia. Porque... Quem cuida da sua alma é você Quem vai prestar conta lá na frente é você Ah, mas eu vou pro inferno, homem, só porque... Não, não tem inferno Não tem esquece, esquece inferno Entendeu? Não tem Não tem inferno Depois eu faço um vídeo sobre isso E nesse nível Entendeu? Não tem inferno Mas precisa, você não precisa mais se acobertar no medo, não Entendeu? Você não precisa mais se acobertar no medo, não É tão um calor danado aqui mesmo, não tem problema, não Agora o vídeo é assim, é sincero no máximo que eu coloquei aqui foi um chroma keyzinho, sem muita edição, porque eu também não quero, enquanto eu não tiver, como eu falei com vocês, estou de mudança. Então nesse meio, nesse meio tempo eu não tenho o meu, a minha área de gravar. Então quando eu tiver a minha área para gravar eu vou precisar usar o chroma key, a não ser que, que eu esteja fazendo ali a história do livro de Durante, que eu gosto de botar um chroma key, botar um, um somzinho lá de fundo... Né? Inclusive tem alguns amigos que estão reclamando De alguns problemas no vídeo Eu não estou conseguindo encontrar esse problema Mas vamos encontrar Vamos olhando aí, se tiver alguma reclamação Alguma coisa sobre os vídeos, comente que eu vou procurando Nós temos que ter esse feedback Mas Então, meus, meus queridos é, Vou continuar com essa balada Vou continuar nesse sentido é, Esse feedback Sincero com vocês Infelizmente não vou agradar a muitos Vou agradar a poucos eu sei que depois esse vídeo tá grande, se assistiu até agora, parabéns. Parabéns. E obrigado por essa honra de ter você assistindo esse vídeo até agora. Mas eu sei que muitos vão se desinscrever do canal, só que agora sim, eu vou fazer um canal que me satisfaça. Eu tô até aliviado, sabe? É muito é muito simples eu chegar aqui e contar a história. Tem um amigo, um amigo nosso aí que fez um comentário, Leandro, ele veio em box em e falou, Leandro, vamos é, o que, que você acha da reencarnação? Eu fui e expliquei a ele com as minhas palavras. Claro, baseado no livro de Rantia, mas eu expliquei com as minhas palavras. E, poxa, fulano e Beltrano não falam isso. Fulano e Beltrano comentam assim, acima, não dá essa amplitude que você deu. Então, esse tipo de vídeo que eu quero fazer agora é um vídeo onde eu posso ser sincero, onde eu posso falar com você do jeito que eu gosto, que me satisfaça, que eu possa ser quem eu sou, quem eu sou de fato. Sincero De olhar no teu olho e apenas falar Claro, os próximos vídeos não vão ficar tão longos assim Esse é um vídeo de transição Transição do canal Além do Véu para o canal LR Malvora. Que a partir de hoje o canal vai se chamar LR Malvora. Ok? Então, se você gosta de sinceridade Clique aqui no gostei Se você gosta de sinceridade, se inscreva no canal Se você não gosta de ouvir sinceridade Ou às vezes uma sinceridade que possa te machucar Des, dá o seu dislike, curte o canal, né, de, é, desinscreva-se do canal e vamos cada um seguir a nossa vida. Beleza, pessoal? Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo. E agora, com um LR e mais sincero, sendo eu mesmo.